Bom dia, estamos aqui, 15 do 3, para retomar a reunião pública extraordinária convocada para, o res para apreciar o fechamento, o resultado da consulta pública número 2, instaurada com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação das medidas destinadas ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico decorrentes da situação de escassez hídrica, de que tratam a medida provisória 10078 de 2021 e do decreto 10.939 de 2022. Doutor Elvio, eu declaro aberta, reaberta, a sessão que estava suspensa. No entanto, a gente está é, aqui conferindo o quórum e nós não temos quórum de três diretores. Então, doutor Elvo, se assim o senhor também compreender, eu sugiro que nós venhamos a suspender a sessão até que nós tenhamos o quórum de três diretores para podermos deliberar. Mas mais do que isso, doutor Elvo, que a gente... Estará com ela suspensa e aguardando o quórum para, na sequência que deliberarmos a extraordinária, a gente inicia a nossa reunião pública ordinária, que é já é a reunião sequencial. Diretor Efraim, eu concordo com essa posição, até porque nós não, não adiantaria nós fazermos aqui a discutirmos aqui o, o tema que está em, em deliberação porque não teremos condições de deliberar sem o quórum mínimo. Né? Então, eu concordo com a sua proposta de nós aguardarmos a formação do quórum. Ok, então, senhor secretário-geral, eu solicito que a reunião seja suspensa, bem como também está suspenso o início da reunião pública ordinária, até que nós tenhamos o quórum para deliberar na extraordinária, e na sequência nós damos aí seguimento à reunião pública ordinária. As medidas é, necessárias para... Esses procedimentos serão tomados e vamos avisar também no site as pessoas que acompanham dessa deliberação. Muito obrigado. Ok, declarado suspensa a reunião, voltamos assim que a gente tiver coro, mas nós estaremos aqui aguardando os demais diretores. Bom dia, senhores diretores. É, a reunião já foi iniciada pelo diretor Efraim, sendo assim eu passo a palavra ao secretário-geral, para que apregou o primeiro processo de hoje. Para a segunda reunião pública extraordinária, que está sendo retomada, temos apenas um item com quatro pedidos de sustentação oral. O item é 48.500.006312-2021-55, assunto: resultado da consulta pública número 2 de 2022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 Senhores diretores, muito bom dia. É, e aproveito aqui para registrar a presença aqui de quase todos os superintendentes envolvidos na regulação da matéria. Dr. Júlio SRM, doutor Davi SGT, doutora Camila SFF, doutor Calabria SRG. Aqui também estamos com a presença do presidente do CONACEN, doutor Manuel e com a presença do representante da ABRAD, doutor Ricardo Brandão. Senhores diretores, na reunião passada, nós suspendemos a reunião em virtude da questão do coro, doutor Sandoval. No entanto, nós, retomando aqui a extraordinária hoje, é, nós fomos informados, primeiro, de férias do doutor, do doutor é, André Pepton, diretor-geral da ANEL, e também fomos informados da impossibilidade por motivos particulares da participação da doutora Elisa Bastos. É, o argumento que nós ali é, só pesamos com relação a ter o colegiado completo, eu vou hoje aqui sim, é, dizer, dizer assim de forma muito simples, doutor Sandavó e doutor Elva, que a gente precisa deliberar o processo com uma certa urgência, até porque a gente tem aí uma necessidade com relação ao setor elétrico brasileiro. Né? Há uma responsabilidade a ser é, assumida por parte dessa casa. E eu abro mão do argumento trazido com relação a ter o colegiado completo e peço aqui, com todas as venhas aos, aos meus ilustres diretores aqui presentes, que nós possamos deliberar o processo. Então, por isso, tiro o argumento que ora trouxe na reunião nessa mesma reunião ali na abertura na quinta-feira e vou aqui passar diretamente a leitura do relatório. Em meados de novembro de 2021, o Poder Executivo Federal começou a estudar a possibilidade de contratação de uma operação de crédito sindicalizada em favor das distribuidoras de energia elétrica em razão dos descasamentos financeiros que essas empresas vinham suportando em função dos custos decorrentes das medidas de enfrentamento da crise hídrica, mas também dos efeitos associados às questões macroeconômicas, como inflação, o câmbio e a alta do preço internacional dos combustíveis e também a da preocupação com a capacidade de pagamento do consumidor de energia elétrica no ano de 2022, período que sucede dois anos de crises independentes e sucessivas, a pandemia de coronavírus em 2020 e a crise hídrica em 2021. Como resultado dessas análises, foi editada a medida provisória 1078, de 13 de dezembro de 2021, que possibilitou a estruturação de operações financeiras, utilizando a conta de desenvolvimento energético CDE como veículo para sua amortização. Em 15 de dezembro de 2021, o processo com vistas à implementação da medida provisória segundo as competências da ANEL foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Na sequência, em 13 de janeiro de 2022, o decreto 10.939 regulamentou a medida provisória 10.78 no que diz respeito às medidas estimadas ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico decorrentes da situação de escassez hídrica. Como fato, como fatos relevantes à presente instrução, cumpre também destacar que a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética CREG, criada pela medida provisória 10.55 de 21, emitiu em 31 de agosto de 21 as resoluções 2 e 3 de 21, instituído o Programa de Incentivo de Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica e determinando a ANEL a implementação de patamar específico de bandeira tarifária, denominado bandeira escassez hídrica, no valor de R$ 142. Reais. Determinou também, em 9 de setembro do mesmo ano, na realização do PCS, o Procedimento Competitivo Simplificado para a Contratação de Reserva de Capacidade, nos termos do parágrafo 1º e 2 do artigo 4º da medida provisória 10.55 de 21, com vistas à otimização do uso dos recursos hidroenergéticos no sistema interligado nacional e para o enfrentamento da situação de escassez hídrica, a fim de garantir a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético no país. Diante desses elementos, o tema foi analisado na ANEL pela SGT, SRM, SRG, SFF e SRD, contando ainda com o apoio de outras unidades. tal análise resultou na, na emissão da nota técnica número 8, de 22, das áreas SGT, SRM, SRG, SRD SFF da ANEL por meio da qual as superintendentes apresentaram proposta para estimar os limites máximos de operações financeiras relacionadas à conta de escassez hídrica e regulamentar o ressarcimento ao consumidor dos custos acessórios da conta de escassez hídrica pelas concessionárias e permissionárias do serviço público de distribuição. Com base na proposta das áreas técnicas, em sua primeira reunião pública extraordinária de 22, a diretoria decidiu instaurar a consulta pública número 2, para acolher junto à sociedade subsídios e informações adicionais a respeito do tema. Encerrado o prazo estabelecido para o recebimento das contribuições, essas foram avaliadas pelas nossas superintendências, que registraram a sua análise na nota técnica número 22, onde também composta pela SGT, SRG, SRD, SFF, ANEL, e 9 de março, pela qual Apresentaram também sua proposta para o texto final da resolução normativa a ser deliberada. É o que basta relatar, senhores diretores. Temos pedido de sustentação oral. Pela ordem de inscrição, chamaremos o representante da Abrade, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, o senhor Ricardo Brandão Silva. Bom, senhores é, diretores, senhor é, relator, é, equipe da ANEL, superintendentes aqui presentes, é, esse processo que está sendo deliberado aqui, ele é a fase final de um conjunto de medidas de enfrentamento da, da crise hídrica, que já remonta desde agosto. A BRAD o segmento de distribuição, em todo esse período, deram uma parcela importante de de, de contribuição desde o início. Né? Já em agosto, é, as distribuidoras começaram uma campanha nacional, em conjunto com a ANEL e o MME, de uso consciente de, de energia, que teve efeitos é, muito importantes. É, ou, as pesquisas que, a, que aferiram a eficiência dessa, dessa campanha, mostraram que, pelo menos, 92% dos consumidores adotaram é, uma medida de redução de consumo, 75% dos consumidores adotaram pelo menos quatro medidas de, de redução de consumo. E o que a gente observa é que essa campanha também serviu para divulgar o programa de bônus, né, que teve um, uma, uma participação também muito importante da, da Brad e das distribuidoras tanto na concepção do, do programa, nas simulações, mas também na divulgação e, e implementação e que culminou né, com uma participação importante de mais de 35% dos consumidores que aderiram ao, ao programa e, reduzi, e, e propiciou uma redução também de mais de 5 mil é, gigawatt hora de, de energia, que associado a essas medidas de, de redução de, de consumo, tiveram, sem dúvida, um efeito importante para o enfrentamento da, da crise hídrica. Mas o que a gente alertava desde o começo, que embora as medidas fossem tomadas tanto pela anel pelo MME, houve também a instituição da bandeira é, escassez hídrica, mas ainda assim os... Os custos para enfrentamento da, da crise hídrica eles aumentaram significativamente no, no segundo semestre, abrindo um fosso entre as despesas que as distribuidoras tinham para o enfrentamento dessa crise e a cobertura tarifária, mesmo com a, a bandeira tarifária. Esse descasamento de, de caixa chegou a, a valores muito expressivos, maiores, inclusive do que aconteceu em 2014, quando foi instituída a conta ACR e em 2020 com a, a conta Covid. Então, de fato, era necessário uma medida para financiamento, porque é insuportável para o caixa das distribuidoras arcarem com essas despesas sem a cobertura tarifária. E o que a gente está tratando agora, essencialmente, são despesas que já aconteceram importação de energia em julho e agosto de 2021, é, diferimentos que aconteceram no, no ano de 2021, pagamento do bônus, que foi um, um programa muito bem sucedido, mas que as distribuidoras tiveram que fazer o pagamento para os consumidores no mês de janeiro, da ordem de 2,4 bilhões, também sem ter cobertura tarifária para isso. Então, essa medida, de fato, é, é, é importante e muito bem-vinda. Bem o que a gente colocou na nossa é, contribuição né, é que essa medida ela é importante para as distribuidoras, mas também é importante para os consumidores. A gente tem uma situação aqui de um acúmulo grande de, de despesas que, se fosse utilizar o mecanismo é, tradicional, elas entrariam agora nos processos tarifários, iam provocar um aumento expressivo, que seria uma bolha, porque por se tratar de um componente financeiro, elas iam elevar bastante a tarifa nesse ano, para depois ter uma redução no, no, no ano seguinte. Só que não é irrelevante para o consumidor ter um aumento expressivo no ano para ter uma redução no, no, no ano seguinte. Tanto do ponto de vista do, de política é, tarifária, né, de suavizar esses efeitos, como do, do ponto de vista de política econômica, do ponto de vista de, de preservar a capacidade de pagamento das, das famílias, de renda das famílias e também da, da inflação, não é desejável que tenha uma volatilidade tão grande da, da tarifa, então um programa como esse, que suaviza essa essa curva, ele é benéfico tanto para as distribuidoras, também para os, para os consumidores. E também colocamos, na nossa contribuição, que quando se examina as alternativas, essa, esse financiamento por um sindicato de, de bancos com risco diluído é aquele que, sem dúvida, tem o um menor custo para todos, menor custo para as distribuidoras, mas principalmente menor custo para os para os consumidores, que não têm acesso no mercado financeiro a um financiamento em condições assim tão, tão vantajosas. Então entendemos que a, a vantajosidade para o consumidor né, está bastante demonstrada, até por conta das taxas que vão ser é, aplicadas e também pela necessidade de evitar esse efeito de, de bolhas e preservar a capacidade de, de pagamento das famílias. É, tem um aspecto nesse, nesse processo do, do financiamento que leva em consideração também uma segunda tranche para o, o financiamento do, das despesas com a contratação emergencial de termelétricas do, do PCS. Ah, nesse ponto, a gente chama atenção para um fato de que é, a gente não sabe ainda qual vai ser o comportamento é, de, de, como vai ser a performance dessas, dessas, desses contratos eles vão ser todos celebrados nem como vai ser o comportamento dos custos termoelétricos especialmente no, no segundo semestre do, do ano de 2022 por isso que a gente entende que essa consulta pública deve de fato singir-se a, a primeira tranche que é objeto agora de, do o pagamento agora para abril de, de 2022, sem que seja tratado nesse momento o, o pagamento da, da segunda tranche. E uma reflexão, né, que a gente passa agora por, esse, por essa medida de enfrentamento com financiamento, mas é importante que outras medidas é, de cunho mais estrutural sejam também tomadas de forma a evitar que essa volatilidade da, da parcelar continue provocando é, de tempos em tempos esse efeito porque a, a, a distribuidora ela, como está na ponta e faz toda a arrecadação do, do sistema, a distribuidora e o consumidor sofrem os efeitos dessa, dessa volatilidade. Então, senhores diretores, são essas as nossas considerações. Muito obrigado. Próxima sustentação oral, pelo representante do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, senhor Anton. Olá, meu nome é Anton Schwitter e falo em nome do Instituto de Defesa do Consumidor. Gostaria de apresentar aqui alguns pontos necessários, de ajustes necessários, nessa minuta de resolução com relação à conta de escassez hídrica. O primeiro ponto que eu gostaria de mencionar aqui é, o empréstimo deveria ser substituído por medidas que realmente façam a diferença. Esta é a quarta vez que o setor elétrico organiza o um empréstimo para cobrir custos extraordinários do setor. O fato é que esses empréstimos não resolvem os problemas estruturais e conjunturais. Pelo contrário, eles contribuem com a ampliação dos custos finais aos consumidores devido à incidência de juros, reduzem a transparência e confundem o consumidor quanto à real composição do custo de energia. Portanto, em vez de empréstimos, o país precisa dar maior importância à questão da eficiência energética e conservação de energia com a criação de políticas abrangentes e perenes que fortaleçam o setor e contribuam para a sua sustentabilidade. O segundo ponto é com relação à justiça social na cobrança do encargo. Considerando o cenário atual de instabilidade econômica e crise social que o país enfrenta, é importante que a ANEL preveja mecanismos para que o encargo relativo ao empréstimo não onere os consumidores mais vulneráveis, que não são enquadrados na subclasse residencial de baixa renda e, portanto, não são isentos do custeio da CDE. O terceiro ponto é a padronização da apresentação do valor referente ao encargo. A forma de cobrança do encargo setorial CDE-Escassez Hídrica deve ser padronizada entre as distribuidoras, de modo que a informação seja exibida ao consumidor da forma mais acessível, clara e objetiva possível. Quanto ao saldo remanescente, é imprescindível que o consumidor tenha um controle sobre o processo. Por isso, além da apresentação do, cargo do encargo setorial CDE em escassez hídrica, deve constar também nas faturas uma estimativa do valor remanescente do referido empréstimo e de seus encargos correspondentes, que vai ser pago por aquele consumidor nos próximos meses até a quitação da dívida. Transparência na cobrança. As distribuidoras também devem informar o valor referente aos juros, encargos, constituição de garantias e outros custos diretos e indiretos, associados à conta de escassez hídrica Isso é necessário para que o consumidor possa diferenciar custos do empréstimo dos diferentes valores associados à crise híbrida. Por fim, o prazo dessa consulta pública foi fixado em apenas 10 dias. A Lei de Agências Reguladoras estabelece que as minutas e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral deverão ser submetidas à consulta com prazo mínimo de 45 dias. No caso do setor de energia, esse aspecto é ainda mais relevante, tendo em vista a complexidade dos temas. Por isso, é, solicito que a Agência reconsidere a decisão inicial e fazer valer o prazo mínimo de 45 dias estabelecido em lei para a discussão desse tema, sob pena de anulação do processo. Muito obrigado. Próxima sustentação oral, representante do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica, o senhor Manuel Teixeira, de Mesquita Neto. Bom dia, bom dia, senhores diretores, demais presentes. Na realidade, o consumidor, ele só foi chamado para chancelar essa medida provisória e o decreto. Porque nenhuma das nossas sugestões, elas podem ser levadas em consideração, tendo em vista de que o decreto, ele prevê ou você consumidor assume de uma vez só a questão do empréstimo e ela vai para a tarifa, ou você faz um empréstimo e essa diluição será ao longo prazo em cinco anos. Nós apresentamos algumas sugestões, inclusive, de que a partir do mês de março, a bandeira tarifária deveria retornar para a bandeira verde ou amarela, tendo em vista que, o empréstimo é inevitável e essa diferença desses dois meses de março e abril, até o final de abril, seriam colocadas no valor do empréstimo a ser realizado e, de imediato, o consumidor teria um alívio em sua conta de energia. Mas, infelizmente, como eu coloquei há pouco, é, não há a menor possibilidade. Sugerimos também de que, conversando com a SGT, nos foi é, apresentado numa discussão, nós conversamos de possíveis é, soluções de que se essa bandeira tarifária que hoje da crise hídrica está aí, nós estamos pagando, ela fosse prorrogada por mais dois ou três meses, nós não teríamos que pegar um empréstimo. Nós já estamos na chuva, então vamos nos molhar de uma vez. É muito mais fácil você falar para o consumidor de que ele vai arcar por mais três meses com essa tarifa do, do, do, da bandeira tarifária, do que agora você chegar para aí e falar assim, olha, agora nós vamos pegar um empréstimo de 6 bilhões de reais e nós vamos pagar isso por seis anos. Pagando juros, correção monetária. Uma outra situação é, o, o, o representante da Abrad colocou aqui na questão do abono que o consumidor recebeu, Ora, a Câmara criou esse abono, mas quem pagou o abono é o próprio consumidor. Que vantagem ele levou? Eu tive abono na minha conta, mas quem está pagando para mim mesmo sou eu. Então não teve abono nenhum. Não teve benesse nenhuma. Aonde que é que as distribuidoras, que não são, as, não são culpadas disso, mas aonde os acionistas das distribuidoras, geradoras, entram com alguma coisa? Onde eles perdem alguma coisa? Quem perde é o consumidor, que arca com tudo. Seja o consumidor de que classe for, residencial, comercial, industrial, poder público, rural, nós assumimos a, a, a conta sempre. Então, é, é muito fácil né, chegarmos aqui e expormos a, a realidade de que é inevitável esse empréstimo. Com todo o respeito que eu tenho a Anel, aos senhores diretores e aos senhores superintendentes, a gente tem mais, o Dr. Elvio, que veio do ministério há, há um ano, nós não temos acesso ao ministério, a conversar com as pessoas do ministério, a conversar com o ministro, expor a ele os nossos problemas. Nós não somos uma distribuidora de energia que tem é, entrada franca no ministério. Nós somos consumidores. Somos 53 conselhos de consumidores no Brasil e eu represento, além de um conselho de um Estado, que é a AN ou Rio de Janeiro, represento também todos os outros conselhos. Isso é importante, a gente ter um, um, um equilíbrio nisso tudo. Não adianta a Câmara é, é, do Ministério, nessa questão de crise administrar, esquecer que existe o consumidor. Aonde que o Tesouro Nacional entrou com algum recurso? Esses 6 bilhões de reais que o Tesouro Nacional vai colocar para o fundo partidário, para a disputa das eleições esse ano, seria melhor utilizado se fosse colocado agora, no empréstimo que o consumidor vai pagar. Porque esse dinheiro é dele. Seria muito melhor utilizado. Mas aí se você falar isso para o governo federal, o governo federal falou que não tem recurso. Ele não dispõe de recursos. Dispõe de recursos para alguns, né? para algumas situações. Para a situação primordial, o Tesouro nunca tem dinheiro, nunca tem recurso. Então, senhores, assim, é, as nossas sugestões foram colocadas e também a gente, na 414, na PL 414, nós estamos fazendo a sugestão de que retorne a responsabilidade às geradoras nessa crise, porque hoje a geradora simplesmente joga no colo do consumidor a responsabilidade que ela tem, porque quem vendeu energia foi ela. Ela que tem um contrato de venda de energia, de disponibilidade de energia. Não é o consumidor. O consumidor só paga por aquilo que ele consome. Então, a 414 deveria e deve ser mantida a responsabilidade de volta para a geradora de contratar as termoelétricas numa crise dessa. E ela arcar com as despesas. E não o consumidor. Então, de ponta a ponta, quem é prejudicado é o consumidor de energia elétrica. Em todos os níveis. Em todas as situações. Se a distribuidora ela tem um problema de caixa, vamos cobrar do consumidor. Se a, se a geradora tem um problema que não fornece a energia contratada, que foi contratada, vamos pôr, é, colocar no colo do consumidor. Então, isso tem que parar. E a agência é a responsável por esse equilíbrio. O consumidor não tem mais capacidade de pagamento. Nós estamos saindo de uma crise, não só uma crise econômica que foi é, é, nos imposta pela pandemia, mas nós estamos nos recuperando economicamente. Qual é a categoria nesse país que recebeu um aumento salarial nesses últimos dois anos? Tem pai de família que está vendendo o almoço para poder jantar. Tem família que não consegue pagar a conta de energia. Não consegue pagar a conta do gás. Nós temos que ver isso. E vocês, senhores é, diretores, os senhores como guardiões do equilíbrio entre consumidores e distribuidoras, e geradoras, os senhores é, são responsáveis por isso os senhores têm que nos dar um, um norte, um sinal verde, uma luz no fim do túnel, porque aumento atrás de aumento, infelizmente é, é, o consumidor vai chegar a um ponto que as distribuidoras vão vir aqui reclamar. Nós estamos devolvendo a, a, a concessão porque nós não temos o consumidor da nossa área de concessão, não tem mais capacidade de pagamento. Só tem gato só tem desvio de energia, né? tem várias soluções para serem feitas, mas infelizmente é, só nos chamam na hora de pagar a conta, precisamos ser chamados na hora de pensar como vai ser paga a conta, e não depois você tem que pagar a conta, isso é o mais importante para nós. É, obrigado, bom dia. Informamos que esta é a última sustentação oral do dia, da, dessa reunião. Bem, senhores eh, diretores, eu, antes de passar aqui a palavra para a procuradoria, gostaria de agradecer a sustentação oral do doutor Ricardo Brandão, do doutor Anton Schweiter, da, do IDEC, doutor Ricardo Brandão, da Abrad, e, por fim, do doutor Manoel, presidente do Conselho Nacional de Consumidores Nacional e também membro do Conselho de Consumidores da Enel. É, na sequência, aqui, eu solicito manifestação do, do outro procurador da Enel, doutor Luiz Eduardo. Muito obrigado, doutor Sandoval. Agradeço também as três sustentações orais. É, quanto à norma que está sendo colocada agora para deliberação, é muito importante se consignar o esforço que foi feito pela agência, para implementar o que está posto, tanto na medida provisória quanto no decreto. A Procuradoria terminou optando por não emitir um parecer específico, porque não houve dúvida jurídica. Porém, estivemos trabalhando, doutor Elvo, desde o início, participando de quase todas as reuniões, menos aquelas que tinham uma conotação mais técnica. Então, nós conseguimos trazer uma proposta de consenso que está sendo aqui apresentada pelo... Pelo diretor Efraim, e é muito importante que fique claro: o que a ANEL está fazendo é implementando uma opção política veiculada por medida provisória e por decreto, nada além disso. Senhores diretores, eu vou aqui inverter um pouco o modelo tradicional e eu só vou fazer os comentários com relação às sustentações orais assim que a gente encerrar as apresentações técnicas, o qual eu solicito ao nosso ilustre secretário-geral que assim proceda. Nós temos apresentações? Sim, elas estão sendo providenciadas. Maravilha. Bom dia, senhores diretores. Uh, André Fial aqui da SGT. Eu vou iniciar a apresentação técnica, que também vai ser complementada pela SRG e pela SFF, os colegas da SFF e da SRG. Bom, uh, como foi bem delimitado aqui na, nas manifestações uh, que me precederam, inclusive no, no relatório, diretor-relator, trata-se aqui de... Uh, da discussão sobre a implementação da, do decreto 10.939 2022 eh, e dos temas discutidos na consulta pública de 2022, que teve um prazo reduzido aí de 10, 10 dias, né? um, contribuições de mais de 16 agentes, eh, se a gente for contar o número de contribuições, de destaques, mais de 140 itens, pelo menos em debate, mas mesmo assim, pela novidade, um, um assunto bem denso, e, e, dada a urgência e relevância da matéria, né? foi, foi esse o caminho adotado. É, vamos seguindo a próxima. É, enfim, o decreto deriva aí da medida provisória 1078 do final do ano 21. Então, a gente trata aqui de regulamentar aspectos complementares da gestão da conta de escassez hídrica e suas repercussões tarifárias. É, como bem foi falado, é, a gente se limita a essa responsabilidade de regulamentar aspectos complementares e não uma discussão ampla aí de política da política pública e do instrumento escolhido né pelo, pelo, pelas normas legais aí superiores. É, então, o mecanismo escolhido é, para amenizar os impactos da escassez hídrica então foi uma operação financeira. Então, haveria inicialmente uma, libera uma contratação com bancos, né, conduzida pela CCE, utilizando a conta de desenvolvimento energético, a CDE, é, e esse recurso contratado com os bancos, repassado às distribuidoras e, por sua vez, é, teria uma repercussão nas tarifas dos consumidores. É, destacar aqui que o montante ser contratado depende de solicitação das distribuidoras, o mecanismo para elas se manifestarem será o termo de aceitação, como colocado na norma, claro, com vários limites lá definidos pela ANEL nesse regulamento, na proposta de regulamento. É, o contrato, enfim, um limite com um limite de captação lá definido e, e as parcelas de repasse serão em, de, encaminhadas para as distribuidoras, depende de aprovação específica e de homologação da ANEL, assim que está a proposta de regulamento. O pagamento do empréstimo, uma vez captado, e, e então, enfim, é necessário retornar esse recurso aos bancos, se dará aí mediante a operacionalização da CCE, com a arrecadação de cotas mensais, né, a partir do processo tarifário de 2023. Então, o recurso entraria agora em 2022 e o pagamento dessas despesas a partir de 2023. Né? É, e esse pagamento seria concomitante à inclusão da despesa no, nos processos tarifários. A repercussão nos consumidores, como é que se dá? Nesse primeiro ano, o principal, principal impacto seria a inclusão de financeiros negativos associados à captação, ao, ao valor recebido por cada distribuidora. Então, se registra um financeiro negativo, eventualmente, esse, esse financeiro negativo pode ser ajustado até 2024. É, e, num momento posterior, então o consumidor se beneficia, num primeiro momento, com um financeiro negativo, que faz frente a todas essas despesas excepcionais aí da escassez hídrica, e depois, a partir de 2023, começa o pagamento por meio de um encargo, o um encargo CDA escassez hídrica, até a quitação das obrigações. Isso vai depender da, da do prazo contratual a ser... A ser enfim definido junto aos bancos. Quando a gente fala dessa operação financeira, o decreto foi claro em, em, em limitar algumas rubricas a serem incluídas como ativos para é, para definir o um montante a ser contratado. Então, os elementos que foram incluídos foram o saldo estimado da conta bandeiras para contabilização de abril de 2022. É, todos sabem que uh, a conta bandeiras teve um saldo negativo muito significativo e, de outro lado, um, um adicional de bandeiras elevado, definido lá pela CREG. É, e, e esse fluxo de recuperação, a gente trabalhou para para identificar ao final de abril qual seria o saldo. Esse vai ser melhor, melhor detalhado pela SRG, a nossa previsão para essa rubrica. As despesas com importação para julho e agosto, já são despesas conhecidas, conforme as contabilizações da CCE, esse o valor associado a essa, essa rubrica não teve mudança em relação à abertura da CP. A despesa incorrida com o Programa de Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica, o um bônus é, para redução do consumo, que foi concedido em relação à redução de consumo de setembro a dezembro e que repercutiu nas tarifas, é, nas faturas dos consumidores, aí principalmente em janeiro, a partir de janeiro de 2022. Esses valores eh, foram alterados em relação à abertura da, da CP. Eh, na época, era uma previsão com base em dados eh, estimados aí pela um estudo da, feito da Abrad junto às distribuidoras. E, e no entanto, agora, para o fechamento, a gente já tem informações eh, consolidadas da maior parte desse, desse custo do programa, eh, uma parte relevante, a maior parte já foi considerada na contabilização da CCE de janeiro e e repassado o custo às distribuidoras é, por meio do um encargo de serviço de sistema. O um valor residual, já residual em fevereiro, já é conhecido é, também o montante total a ser pago às distribuidoras. Então, com base nessas informações, foi possível revisitar esse número, mas não teve mudança mudança significativa em relação à abertura da CP. É, outro item que, que integra o, o montante de recursos, em compor o empréstimo, a operação financeira, são os diferimentos tarifários aplicados nos processos tarifários anteriores à liberação dos recursos. Aqui, é, eu vou detalhar no slide seguinte, mas a gente fez uma uma consideração de incluir novos novos diferimentos até a liberação dos recursos detalhe na frente é, e por fim também está previsto a, a possibilidade de cobertura de custos totais ou parciais relativos ao PCS esse item é, realmente ainda precisa um esclarecimento sobre como a evolução de, de é, como será a contratação efetiva dessas usinas e, e uma melhor estimativa então você propõe revisitar numa segunda é, segunda etapa, se necessário, é, decidir sobre a contratação desse recurso. E essa foi a proposta das áreas técnicas. Voltando aqui aos diferimentos, como eu falei é, na abertura da CP, ave, é, tínhamos incluído apenas os valores de diferimentos conhecidos de 2021. No entanto, é, contribuições trazidas é, pelos agentes levaram a necessidade, aí até por força do comando da MP, né que prevê que seriam os diferimentos aplicados no processo tarifário anterior à liberação dos recursos. Então, a, a liberação dos recursos está prevista é, até o final da primeira quinzena de abril, pelo menos. Então, a NEO trabalhou em é, tentar identificar possíveis diferimentos a serem considerados até os processos de 8 de abril. Né? Então, acaba incorporando... É, empresas que não tiveram diferimento em 21, como Enel Rio de Janeiro Light, e também uma alteração do, do diferimento de empresas como a CPFL Santa Cruz e Energisa Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e CPFL Paulista, todas com processos tarifários até outubro de abril. Então é uma limitação temporal da, da MP. Então tinha pedidos até de consideração de ferimentos adicionais nesse período, mas devido à restrição da norma, a proposta se ateve a esses processos. Para ter uma ideia de, de valores envolvidos, de impactos, tarifários que estão, podem ser evitados, o é, aumento por conta de 2022 de ferimentos em 2022 seria de 900 milhões, de 900 milhões. É, fazendo um total de recursos associados a ferimentos de, de 2,3 bilhões. É, os impactos tarifários evitados aqui neste ano de 2022 estão listados nesta tabela. Né? Enfim, Esse, esses são os aspectos que eu teria para trazer sobre os diferimentos, certamente poderão ser debatidos melhor aí na sequência. É, outras alterações que não valores, né? mas sim quanto aos aspectos operacionais. Né? É, foi proposta, uma, uma, em relação à abertura da CP, uma alteração da regra de ressarcimento de custos repetitivos da operação relacionados aos diferimentos. Na abertura tínhamos uma proposta bem mais é, restritiva, que alocava custo é, de spread às distribuidoras, fazendo uma análise de fluxo de caixa. Então se evoluiu no conceito de do, desse que foi trazido de que o benefício. e é interessante para o consumidor essa operação é, um item bem importante aqui o repasse dos valores associados a saldo da bandeira a proposta das das áreas técnicas seja apenas em junho de 21 a gente vai ver que o, o a previsão total reduziu bastante em relação à abertura é, mas porque essa proposta decorre principalmente pela incerteza, tem uma incerteza relevante na individualização de tetos por distribuidor, embora a previsão do sal de bandeiras de uma forma agregada tenha alguma robustez é, mais significativa, quando a gente trata de tentar definir para cada distribuidor um teto, isso fica difícil e expõe essas distribuidoras a um eventual risco de definir a previsão. E, e, e pode indicar também uma captação acima ou abaixo da necessidade de recursos. Então, é, nesse sentido, é a proposta. É, claro, isso diminui o um acesso imediato a recursos por parte das distribuidoras. No entanto, a gente entende que esse alívio agora, se fosse um pagamento à vista, é, e, ou aguardar até junho, esse alívio seria de pequena monta, dadas as previsões globais que vão ser apresentados. É, mas o outro aspecto que é muito relevante é que reduz a possibilidade de acesso a recursos em excesso, então não deixaria solto para a distribuidora solicitar, e isso contribui pelo lado da tarifa, é, porque se houvesse é, desvios em relação ao custo é, efetivo, isso pode induzir a ter subsídios tarifários cruzados aí entre as concessões. É. E nesse sentido, é, a proposta técnica é de que que o, o repasse de recurso seja equivalente ao saldo é, efetivamente apurado. É, dentro dessa linha de desvio em relação ao custo efetivo, também a gente reconhece que se as empresas não solicitarem recursos para fazerem em frente a qualquer rubrica, né é, pode gerar, um impacto: seus consumidores podem vir a cobrir mais despesas do que os, os demais consumidores, pela regra de sistemática de rateio, que foi eleita aí pelo, pelo decreto, que é o rateio pelo mercado. É, então, no caso, além dos excessos de solicitação, no, no caso de é, solicitações abaixo do, do custo efetivo, isso também deve ser evitado. No, no caso o que, que nos cabe é estimular que as empresas façam essa captação para evitar uma distorção nas, nas suas tarifas. É, dando... é, outro item aqui no termo de adesão. É, as empresas, então, solicitariam nesse primeiro momento, para uma, uma primeira parcela, as rubricas de importação, o bônus e de ferimentos conforme limites que a ANEL fixaria agora nesse regulamento, e de forma complementar, elas fariam declaração de aceitação de um recebimento pleno dos valores associados aos saltos de bandeiras e ao PCS, no caso de contratação dessa parte. Então, não haveria uma necessidade das distribuidoras indicarem especificamente o valor a ser recebido, dado que o encaminhamento é que é, existindo custo, o repasse ocorreria é, conforme os custos efetivos. É, um outro destaque é, claro, é, nessa proposta de regulamento, estamos definindo um teto para o saldo de bandeiras, então a liberação de recursos para as empresas é, pode acontecer eventualmente, seja limitada a esse limite, e não, e, no caso do custo efetivo ser maior, né por exemplo, mas realmente não é esperado isso. É, trazendo os números finais, então, que é, foram colocados, é, um, seria para uma primeira tranche uma contratação de 5,3 bi, na abertura da CP o valor era de 5,6 bi, as alterações principais que aconteceram foram no déficit de conta de bandeiras esperado, reduziu na ordem de, de, de 1 bilhão, caindo para 540 milhões a previsão do saldo da conta bandeiras, e do outro lado um aumento no nos recursos de diferimentos, né, subindo para 2,33%. Não houve alteração no tratamento do PCS, mas, mais uma vez, é, é um item a ser debatido em etapa posterior. Né. E agora eu passaria para o colega da SRG para detalhar a questão do, da previsão do saldo de conta bandeiras em abril. Ah, alô, bom dia, senhores diretores. Bem, já diante do número, né, que já foi até apresentado na lâmina anterior, aqui nessa parte da gente vai apenas detalhar algumas mensagens que o cálculo do número traz, né, essa evolução e o processo do cálculo em si trouxeram. A gente traz aqui, então, nessa tabelinha, nessa primeira lâmina, na área esquerda, os números que compuseram os principais parâmetros e resultados quando da abertura, né? Ele tem a geração térmica que foi aventada, a geração fora do mérito, PLD, CMO e as rubricas afetas à bandeira, né? O GSF, CCRD e assim por diante. No fechamento a gente mostra a evolução desses números e aí é um ponto importante que foi uma questão trazida na, na no debate da consulta de é, deixar essa esse cálculo estanque, né? Houve uma interpretação ali do decreto de que eventualmente esses números, essa dinâmica da operação do sistema deveria ser, ter sido congelada lá em janeiro. Algo com que a área técnica não, assim não viu, né? por achar que ali o decreto, para nós foi muito claro que o que está fixado ali é o cenário hidrológico. Esse é um cenário conservador, que produzido e foi o mesmo, mantido desde a abertura, é, o, é a precipitação do ano de 2018 refletida nas condições das bacias hidrográficas atuais esse cenário e essa essa premissa permaneceu inalterada, mas a evolução do sistema, né, reservatórios, custos de despacho de termoelétrica, disponibilidades, a própria demanda, a carga, isso tudo foi refrescado para se ter um olhar é, mais preciso, né, tentar precisar melhor essa esse prognóstico que continua com uma incerteza intrínseca relevante, isso é importante sempre destacar. Mas ali a gente consegue ver uma queda expressiva né, na direita, a tabelinha da diferença mostra aí ah, o balanço nessa né, diferença desses, dessas duas fotos que foram tiradas e em um intervalo até curto, né, de um mês um mês e pouco uma queda de 140 reais no PLD 150 no CMO e 1 bilhão no, de, a menos de risco hidrológico 3 bilhões de custo de espaço termoelétrico e como é da natureza das rubricas, a reserva e o balanço de da, das distribuidoras aumentando um pouco com na queda do PLD, é natural esse movimento. Além disso, a gente também é, consertou uma, uma inconsistência que tinha no cálculo específico, no cálculo do mês de janeiro, é, 519 milhões. Além disso, também a gente atualizou informações que foram produzidas né, ao longo dessa janela, que foi o saldo da conta bandeira de dezembro e janeiro. Esses números estão conhecidos, estão incontroversos. a gente também recepcionou-os. né. E aí, fazendo um balançozinho do mais e menos, a gente chega, então, a uma diferença. Basicamente, explica a quase que totalidade da diferença: é, 1 bilhão e 700 né, de entre a abertura e, e o fechamento, aqui retri, é, restrito a essas variáveis, a essas operações do mercado de curto prazo, vinculadas ao mercado de curto prazo, ao PLD. Além disso, é importante que nesse intervalo teve uma liminar conferida à usina de Uruguaiana. E isso entrou na contabilização da CCE do mês de janeiro, tá? E no valor total de mercado, 740 milhões, que refletido ali no, no mercado cativo de bandeiras, é algo da próxima 500 milhões, 500 e poucos milhões. Isso também foi recepcionado. Aí, como o senhor já conhece os números, aqui a gente vai é, destacar mais é, uma, uma dinâmica, algumas mensagens que esses números estão passando, tá? o número final já foi o que o André Faio é, adiantou. E aí a gente teve que, por dever de ofício, refazer o exercício da, da, da abertura. Quando a gente tinha os cenários, que aqui a gente vai mostrar, pela própria dinâmica, que ficaram obsoletos. O primeiro cenário que a gente considerou lá foi um teto de CVU de R$ 1.500, associado também a, uma, a um despacho termelétrico de até 15 gigawatts. E vejam na esquerda, prestando atenção sempre nesse númerozinho em destaque ali, o azul, que isso, à época, conferia ali uma previsão de saldo de 2,6 bilhões. Agora, com essas atualizações de PLD, encargo e tudo mais, esse número caiu para 600 milhões, para essa condição de contorno. Né? Veja que, para a abertura e para o fechamento, o encargo SS não mudou muito em ordem de grandeza. O que mais está refletindo nessa queda, são aquelas primeiras variáveis que a gente mostrou, são as rubricas ordinárias, são aquelas vinculadas à liquidação no mercado de curto prazo. Tá? E aí, vejam só, quando a gente mudava, mantinha o teto de civil em 1500 e anulava a geração é, por segurança energética no norte e no nordeste, que foi uma premissa também aventada na, na abertura, à esquerda a gente vê uma sensibilidade, caiu de 2,6 para 1,9. Isso lá na abertura. Fazia sentido ter essa, esse tipo de premissa e discussão. Na, agora, com os números atualizados, a gente percebe que a gente chega aos mesmos 600 milhões. Então, esse é um primeiro insight de que talvez essa condição de contorno aqui esteja dominada né, pela própria evolução do sistema e ela já não, não tem a própria razão de ser. E isso vai ficando mais claro quando a gente desce o teto de civil para mil reais e de novo, à esquerda tinha mudança no número, né? agora estamos com ali 2,2, mas à direita, os mesmos 600 milhões. Aqui é importante dizer que não são 600 milhões exatamente iguais em todos os cenários. Na, nos centavos e na, nas dezenas de milhões tem diferença, mas em ordem de grandeza a gente está falando do, do mesmo número. E aí também quando a gente fazia a sensibilidade de retirar a geração fora do mérito no Norte e no Nordeste, lá a gente chega também aos mesmos 600 milhões quando antes tinha, a gente percebia uma variação, né? dependendo dessa, dessa premissa de fundo. E aí também nessa janela, o próprio CMCR é, evoluiu para descer esse teto, que antes estava naqueles patamares, para 600 reais. E hoje o número é até inferior a este. Tá? É da ordem de 370 reais, se não me engano. E a gente aí percebe que também com esse teto o resultado. São aproximadamente 600 milhões, o que indica que esse uh, esse patamar de 600 milhões é hoje o, o, o teto alocável no sistema, pelo menos na época do com as condições que foram feitas essas simulações. Aumentar e elevar o despacho termoelétrico, para, o teto, por exemplo, para 1.000, 1.500, não implica uh, elevação de, de, de custos. Então, é um sinal claro de que não cabe o, pelo menos na, na evolução do sistema tal como foi até meados de fevereiro não caberia mais alocação de termelétrica no sistema tão pouco isso poderia se refletir em custos tá então a importância de, de fazer essa evolução e de tentar tirar uma mitigar essa incerteza e fazer uma fotografia mais precisa da, dessa estimativa né e aí também a gente mostra aqui que ao retirar a geração continuando com as mesmas premissas do Norte e do Nordeste a uma sensibilidade pequena questão de arredondamento o 0,6 cai para 0,5 tá mas a ordem de grandeza também é, é possível dizer que é da mesma da mesma monta tá e, então é, é a nossa parte era somente essa para dizer que é importante é, não só a interpretação da área técnica de que é, precisaria Tirar uma, uma foto mais recente, o próprio decreto na nossa visão só só fixa o cenário hidrológico e, e isso foi feito está preservado aqui é um cenário conservador e os próprios números dessas simulações indicam que além disso é importante é, ter essa evolução porque na, nessa foto de agora fica claro que não há mais não haveria espaço no sistema aos olhos de hoje para maior, maiores alocações de, de recursos hídricos e isso se é refletindo em custo, tá? Hoje, parece um teto bastante claro, esse número hoje estimado na ordem de 500 milhões, 540 milhões, sendo um pouco mais preciso. Era isso era a nossa contribuição. Obrigado. Vou pedir para passar aqui para o próximo slide e começar a apresentação da SFF. Senhores diretores, senhor procurador-geral e demais colegas, bom dia. Eu sou o Enos Paulo e falo aqui por parte da SFF. A nossa apresentação começa aqui pelos aspectos contábeis e em relação a esses aspectos da conta escassez hídrica, a norma proposta estabelece os principais registros contábeis decorrentes da operação de crédito, tanto na CCE, que é a gestora da conta, quanto nas distribuidoras. Esses registros devem ser mantidos em separado e a movimentação financeira realizada por meio de conta corrente bancária específica. Já em relação ao monitoramento e fiscalização da CCE, a norma proposta, em consonância com o Decreto número 10.939, de 2022, atribui à CCE a gestão da conta de escassez hídrica, sendo que os CAFTS, que são os custos administrativos, financeiros e tributários da operação, deverão ser orçados pela CCE e aprovados anualmente pela ANEEL. Além disso, a resolução proposta dispõe sobre a publicidade e transparência de todos os documentos pertinentes à operação na internet. No próximo slide, é, e em relação ao monitoramento e fiscalização da operação em si, a SFF já realiza o acompanhamento regular da adimplência do setor e os impactos de uma eventual inadimplência setorial são o não repasse dos recursos da conta escassez hídrica direto à distribuidora, enquanto persistiu inadimplemento. No entanto, aqui, faculta-se a distribuidora ceder os valores para pagamento direto da CCE aos credores, mediante prévia aprovação na ANEL. E no período de recebimento desses recursos da conta escassez hídrica, a soma dos pagamentos de dividendos deve ser limitada ao percentual mínimo legal, que é 25% do lucro líquido ajustado do ano anterior. Por fim, em relação a este tópico de monitoramento e fiscalização, a SFF acompanhará o cumprimento das condicionantes estabelecidas no termo de aceitação em atendimento ao disposto no Decreto 10.939, de 2022, para acesso aos recursos financeiros. No próximo slide, aqui, nós temos os aspectos relacionados à aprovação dos contratos. Em relação a esses aspectos, a CCE tem a responsabilidade de realizar essa contratação das operações de crédito nos termos do Decreto número 10.939, de 2022, conforme a regulação da ANEL, que aqui está sendo discutida, que observará os princípios da razoabilidade e modicidade tarifária. Cabe à CCE ainda a comprovação do atendimento das condições pactuadas nas operações financeiras anteriores, contratadas com recursos da CDE, conforme estabelece o Decreto nº 10.939, de 2022. E, por fim, a norma proposta estabelece que a assinatura do instrumento contratual estará condicionada à aprovação prévia da ANEL, cujo escopo de análise é a conformidade com o regulamento aprovado, além da análise da razoabilidade dos custos decorrentes das operações de crédito em relação às condições de mercado, bem como da modicidade tarifária. E aqui eu encerro a apresentação é, técnica e a apresentação da SFF. Senhores diretores, feito as apresentações técnicas de todas as áreas, o qual aí de forma até bem mais didática que uma leitura de voto permeou e supesou todos os aspectos da abertura da consulta pública, bem como todas as suas alterações que foram implementadas aí no decorrer da consulta pública e das análises das contribuições. É, alguns pontos eu gostaria de trazer aqui para os senhores. Primeiro, na apresentação do doutor Ricardo Brandão, que versou sobre a questão da campanha, no qual a gente também rende louvores a esse modelo, esse modelo é conhecido internacionalmente, e a cada vez que a gente se une em prol dessa causa, a gente consegue bons feitos e bons resultados. E um dos pontos que o outro ponto que o doutor Brandão colocou foi a questão do descasamento entre as receitas e as despesas incorridas pelas distribuidoras no momento ali da conta da da escassez que nós vivenciamos aí no ano de 2021, o que nós não afastamos tal alegação, até porque nós conhecemos os números e podemos, tivemos a oportunidade de acompanhá-los, o qual a gente consegue compreender a colocação do Dr. Brandão aqui representando as distribuidoras em nome da Brade. Mas, conforme fala do Dr. Luiz Eduardo, nosso procurador-geral aqui que esteve acompanhando cada passo desse processo, nós estamos aqui a implementar uma política pública com balizas muito bem definidas. Né? O espaço que nós tínhamos, tanto no ambiente da medida provisória, quanto no ambiente do decreto, senhores diretores, eram extremamente curtos. O cobertor não nos permitia enxergar qualquer compensação financeira pelo carregamento que teve, a gente costuma dizer que as bandeiras elas têm ali na sua métrica um carregamento na casa de 2 bilhões a mais e na casa de 2 bilhões a menos é a métrica que nós temos para a questão das bandeiras. Uma hora a distribuidora carrega suportando esses custos, outra hora o consumidor carrega, a gente devolvendo nos próximos IRTs. Naturalmente, na conta, aí nesse momento de escassez, que a gente... Acabou observando números um pouco maiores né, por parte de alguns custos que não estavam na tarifa e que as distribuidoras conseguiram suportar, e que ora começa a chegar num patamar de equilíbrio, o que naturalmente é, é legítimo a colocação por parte dos concessionários de pleite a isso, mas o ambiente da medida provisória o ambiente do decreto a implementação dessa política pública nesse momento, não há espaço para tal pedido, o que naturalmente não foi possível ser acatado, em que pese compreendermos. Com relação ao IDEC, o IDEC suscitou a questão do prazo de CP sob o ponto de vista de nulidade, um tema já extremamente enfrentado nessa casa, doutor Luiz Eduardo... Assim como a gente fala em flexibilização do prazo da CP, a gente fala em flexibilização de AIRs e assim uma série de outras questões. O que é importante rememorar e o que é importante relembrar, senhores diretores, é que, ainda que a CP tenha fechado, nós mantivemos sempre essa casa aberta para conversas com todos consumidores, a BRAD e todos os agentes que buscaram contribuir para além do período de contribuições públicas. Vejam que o consumidor, né, de certa forma, no ambiente da consulta pública, a gente estava falando, né, porque naquele momento, doutor Elvio, havia uma previsão de que nós conseguíssemos fechar ali em meados de janeiro, fevereiro, essa operação e essa estruturação de crédito. E naquele momento, doutor Sandoval, nós tínhamos, atendendo a literalidade do que está escrito na lei, no sentido de que é possível os diferimentos até a liberação do recurso, a gente só tinha os diferimentos de 21. Escutamos tanto os conselhos de consumidores, como também escutamos as distribuidoras, e é natural que se a gente está operando Estruturando a conta, o que naturalmente vai acontecer agora no mês 4. É possível, numa régua simples, dizer que a gente contemplou aqui mais alguns diferimentos num ambi um ambiente de 22. O que isso quer mostrar é que, por mais que a CP tenha encerrado, a gente continuou discutindo com a sociedade. A gente continuou discutindo com todos os braços da sociedade, não somente com a distribuidora, não somente com os consumidores mas com todos, Ministério de Minas e Energia, que é o formulador da política pública aqui no caso. E isso, por si só, eu, senhores diretores, eu tenho toda a tranquilidade do mundo, que a justificativa pelo qual nós abrimos a CP e colocamos um prazo menor, ela está superada. E superada por um detalhe muito simples, doutor Elf. Para muito além do que eu coloquei aqui, com relação ao tempo que nós abrimos e o tempo que nós estamos fechando, e o, a longa discussão que nós tivemos, nós estamos praticando algo idêntico ao que foi praticado na conta Covid. Não tem nada, doutor Sandoval, que fuja ao que nós fizemos na conta Covid. A estrutura é a mesma, a modelagem é a mesma a formalidade é a mesma, com algumas rúbricas diferentes. É o que nós temos aqui. Então, eu fico muito tranquilo em dizer que não houve prejuízo algum com relação à discussão, o fato de nós termos uma ACP com prazo inferior a 45 dias na abertura e no fechamento, mas em que pese se fizermos uma conta simples, entre a abertura da CP e o fechamento que agora nós estamos fazendo, essa, esse número bem que o supera. Com relação às falas do doutor Manuel, o doutor Manuel do Conasem, aqui representando o Conselho Nacional de Consumidores e também o Conselho de Consumidores do Rio de Janeiro, da ENO, fez uma fala que foi observada com, com atenção, a mesma fala do nosso doutor procurador, doutor Luiz Eduardo. O regulador está aqui a implementar uma, fo uma formulação de política pública. Uma política pública já colocada. Não há espaço para esse regulador criar mecanismo ou novidades no ambiente dessa política pública. Vejam que o doutor Goulart colocou a questão das contas bandeiras. Nós tínhamos ali balizas muito estreitas com relação a chegar ao saldo da conta de Bandeiras. Não tinha espaço para a ANEL ter discricionariedade, doutor Luiz Eduardo. O único espaço que a ANEL tinha era de fazer cálculos. É calcular, doutor A ANEL ainda conseguiu ir um pouco além, porque ela apresentou ali um filtro de geração, de fora, do, geração fora da ordem de mérito nula no Norte e no Nordeste por uma questão simples por capacidade de injeção naquele sistema, que é impossível. Então, não há que se falar nisso. E, através dos rendimentos e através da, da capacidade e do histórico de geração dessas térmicas. Isso foi filtros no sentido de abrandar um pouco mais ainda a conta. Então, esse era o espaço que nós tínhamos. Calcular e, e olhar o que era possível e o que não era possível. Então, veja que o doutor Manuel fez uma fala Corretíssimo. O nosso espaço, ele foi todo fechado no ambiente da medida provisória do decreto. O formulador da política pública desenhou de tal forma que ele já sabia o que ele queria e o objetivo que o, o governo queria. E nós estamos aqui a implementar, até porque não é diferente. A medida já tinha sido aplicada na conta Covid e foi uma medida extremamente acertada. Então, não há grandes espaços para nós trabalharmos. A questão trazida também pelo doutor Manuel, foi extremamente discutida dentro dessa casa, que foi a questão de dizer o seguinte, é possível a gente prorrogar essa conta escassez hídrica, a bandeira escassez hídrica por mais dois meses? Porque aí, doutor Luiz Eduardo, considerando que essa conta carrega aí uma arrecadação na ordem de 3,5 bilhões de reais, nós estaríamos falando em 7 bilhões de reais. Se a gente está falando no empréstimo de próximo de seis, realmente não precisaria mais nada. Pelo contrário, uma conta de padeiro sobraria um bi, ainda mais ou menos. Seria bom. Mas, de novo, não tem espaço legal para isso. Essa conta, essa, essa bandeira de escassez hídrica, foi feita em ambiente de CREG. Em ambiente de uma medida provisória vigente à época. E não há espaço dentro da medida provisória que regulamenta a escassez hídrica, nem dentro do decreto, que essa casa possa lançar a prorrogação dessa bandeira. Né? Então, assim, as vontades até existem, mas a gente precisa ter aí os diplomas legais para que nós possamos implementar tal sugestão. E o que não foi possível... Né? E mais que naturalmente não foge do radar dessa casa, até na nova estruturação de uma nova conta-bandeiras, o que está sendo desenhado, nova metodologia dentro dessa casa, para tentar se amoldar os últimos eventos que nós aí tivemos e que refletiu sobre a metodologia que nós temos aí de conta-bandeira. É desejável ter uma conta-bandeira flat? que permita uma arrecadação e que permita menos oscilações nos IRTs, pessoalmente eu acredito que seria o melhor caminho termos uma bandeira flat até um patamar e dali para frente oscilar diante das necessidades do despacho térmico. Mas essa bandeira flat já nos permitiria uma, uma, uma espécie de estabilização dos nossos reajustes. É desejável? É. Talvez estejamos aí logo, logo caminhando para isso. É. E feitas essas considerações com relação às sustentações orais, senhores diretores, passo aqui também, agradeço a, durante todo o processo a Procuradoria esteve conosco na figura do doutor Luiz Eduardo, o qual doutor Luiz Eduardo agradeço aqui a toda a Procuradoria em seu nome. Agradeço também a SGT, na pessoa do superintendente Davi, né, que eu diria que foi a principal superintendência ancoradora desse processo e que trabalhou aí final de ano, feriado, dia santo, para poder chegarmos a tal ponto. Agradecemos também ao doutor Cantarino, da SRG, com todo o seu time, doutor Calabria aqui representando a SRD, na pessoa do doutor Matar, ao Dr. Júlio César, na pessoa, é, cumprimentando ali todo o time da SRM também, que focou. E aqui a nossa representante feminina da superintendência, a doutora Camila, que atuou também de forma muito profícua na construção do que hoje nós estamos aqui a deliberar e que vem, talvez não seja a solução, 100% dos problemas do setor elétrico, mas é o que nós temos para o momento. Né? É uma estruturação de uma conta que ainda o Brasil vai experimentar tarifas elevadas, mas foi o mecanismo possível para que nós chegássemos aqui a tal ponto. E aí, senhores diretores, aqui eu gostaria de fazer um agradecimento também todo especial ao meu gabinete, mais uma pessoa... De forma muito especial, que conduziu o processo, o doutor Rossi. Doutor Rossi, no, no logo no início do processo, se dedicou tentando ali ancorar com todas as áreas e deu uma demonstração, doutor Elvio, de espírito público até um pouco além do ambiente que a gente espera do, do servidor público. Perdeu a mãe no, no decorrer desse processo, em nenhum momento. Em nenhum momento abandonou o trabalho e nem a coordenação junto com as áreas. Então, o doutor Rossi conseguiu, de certa forma, concatenar toda a organização desse trabalho. Participei até bem menos da, da organização, mas tive ali um, um time de excelência, ancorado pelo doutor Rossi, juntamente com todo o gabinete, que conseguiu coordenar e atuar de forma ímpar para que nós tivéssemos hoje aqui essa deliberação possível. Então, feitos todos esses agradecimentos, senhores diretores, e todas as partes, todas as superintendências, já passando aqui pela, pela sua parte técnica de forma muito fundamentada, onde logo no primeiro slide nós tivemos ali a o resumo de tudo que nós tínhamos, nós estamos falando em conta bandeiras com resultados na ordem de 0,5, nós estamos falando com diferimento na ordem de 2,33 bilhões, nós estamos falando aí em bônus de importação, mantendo toda a questão da abertura, estamos falando em PCS, no sentido de, nesse momento, nós não temos o que fazer, né? fica aí para uma possível... Segunda tranche, então são números que a priori a gente está trazendo para a deliberação do colegiado e que naturalmente ainda vai revisitar esse colegiado no momento de homologação desses contratos. Agora nós estamos aprov aprovando o regulamento e daqui para frente nós estaremos ali com a Câmara de Comercialização, na pessoa da doutora Rose Santos, o qual aqui é agradeço todo o empenho que a Câmara de Comercialização tem feito. Na pessoa do doutor Rui Altieri, que ali determinou uma conselheira para acompanhar e que vem acompanhando todas as reuniões. E também aqui, doutor Elvio, fazer um registro todo especial para a doutora Marizete e todo o time do Ministério de Minas e Energia, que de forma muito profícua e de forma muito aguerrida, trabalharam aí nesses últimos meses para que nós pudéssemos hoje estar aqui deliberando tal processo. Então, senhores diretores, passo diretamente ao dispositivo de voto, que com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo número 632 2021 55 voto pela aprovação da minuta de resolução normativa em anexo, que dispõe sobre a conta de escassez hídrica, as operações financeiras, a utilização do encargo tarifário da CDE para estes fins e os procedimentos correspondentes. É o voto, senhores diretores. Em discussão a matéria... Bom, diretor Sandoval, diretor Efraim, eu queria fazer alguns breves comentários. É, primeiro, claro que agradecendo aqui e cumprimentando os, é, aqueles que fizeram sustentação oral e também ao, aqueles que fizeram as apresentações técnicas. E sempre que eu estou diante de situações como essa, eu fico pensando na dificuldade, na, na, no, no, na complexidade, mais do que a dificuldade. E, porque decidir não é uma tarefa simples. Isso em qualquer organização. Não é diferente aqui na ANEL. E no nosso caso, vir aqui neste colegiado e dizer voto com o relator ou discordo do relator, são frases gramaticalmente muito simples. Porém, para pronunciarmos essas duas frases, diretor Efraim, ao votarmos, exige tempo de reflexão e convicção. Eu lembro de sempre, nesses momentos, do ex-diretor-geral da ANEL, Romeu Rufino. Ele sempre dizia que devemos... Ele sempre dizia que nós é, devemos, que nós, não importa muito se nós concordamos ou discordamos, mas sempre devemos fazer isso com a nossa melhor convicção. Então, essa frase ela está sempre na minha memória, do diretor Romeu Rufino. Mas a convicção, diretor Efraim, diretor Sandoval, ela precisa vir acompanhada de uma boa dose de coragem. Isso porque algumas decisões interferem com a vida das pessoas e das organizações. E aqui eu me refiro e concordo muito com o que disse o Manuel é, na sua sustentação oral. No nosso caso, com os consumidores, com as distribuidoras e com o país. Aqui nós estamos falando mais do que distribuidoras, nós estamos falando de desenvolvimento do país. Não tomar uma decisão pode parecer cômodo. Pode parecer muito cômodo não tomar decisão. Ficando-se livre das consequências. Mas isso não é verdade. As consequências sempre virão. Muitas vezes, decidir é ir contra o senso comum. É remar contra a maré. Não é simples, algumas vezes, pensar diferente. E pensar diferente, especialmente das áreas técnicas da agência, pensar diferente do Ministério de Minas e Energia, pensar diferente da ABRAD, pensar diferente dos Conselhos de Consumidor. Emanuel, mas eu, eu me sinto muito seguro em pensar diferente, em divergir mesmo algumas vezes, quando eu estou pensando com minha melhor convicção, sentar aqui e divergir de pessoas tão competentes que trabalham na ANEL e que atuam no setor elétrico precisa de convicção e precisa de coragem e isso eu estou seguro em dizer que não nos falta e faz parte da história da ANEL a coragem para decidir essa coragem está presente em todas as servidoras e em todos os servidores da agência demonstração disso é a presença nesta reunião dos superintendentes, das superintendentes Camila e Maria Luísa, a Malu, a presença dos superintendentes Davi e Cláudio, do superintendente Júlio César, do superintendente Felipe, e mais do que isso, outras, outras pessoas né, que estão aqui, como a Mariana, né, que representa aqui, a nossa ação junto ao Congresso Nacional. Regular o setor elétrico é enfrentar desafios todos os dias. E, e os nossos desafios, por serem complexos, acabam sendo enfrentados por todos os servidores que trabalham na ANEL. Isso vale também para o nosso colegiado. E hoje nós estamos diante de um resultado, uma alternativa, para mais um desafio que nos foi apresentado. E estamos aqui, e aí acompanho o que disse o procurador-geral, Luiz Eduardo, é, que estamos aqui regulamentando, faz parte da nossa, da nossa competência regulamentar a política pública. A proposta, portanto, é deliberar sobre o resultado da consulta pública número 2, como disse é, o diretor Efraim, a número 2 de 2022, que tratou de colher os subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação das medidas destinadas ao enfrentamento dos impactos financeiros do setor elétrico, decorrentes, claro, da situação de escassez hídrica que trata a medida provisória 1078 de 2021 e o decreto 10.939 de 2022. É um assunto relevante para o qual eu considero importante a participação de todos e aqui repito aquilo que disse na primeira reunião, era importante que tivesse a participação de todos, demos uma oportunidade para que tivesse a participação de todos, mas eh, não, não pudemos, né, não foi possível que outros participassem também, por outras razões, eh, e, e, e, e dec resolvemos decidir aqui mesmo com os três, os mesmos três diretores que estavam na reunião anterior. Eu aproveito aqui para agradecer a presença de todas as áreas técnicas, como eu disse antes, e dedicaram, como disse o diretor Ifraim, se dedicaram ao processo, e com inúmeras reuniões, e tenho certeza que. Muitos perderam a, a, o sono algumas vezes, tenho certeza que o Rossi deve ter dormido muito pouco nesse período. É, e eu penso que mesmo que haja diferentes visões, né, e é possível que haja diferentes visões, e ao longo das nossas reuniões, muitas vezes nós é, falamos, é, discutimos diferentes visões em relação a, ao que nós gostaríamos que fosse o melhor resultado. É, mas eu digo que mesmo com diferentes visões, a divergência ela sempre resultará em melhores soluções, não tenho dúvida disso, nós não podemos ter receio de pensar diferente, eu penso que temos a obrigação, a obrigação de revelar nossas discordâncias é para isso que estamos aqui se nós estamos vendo algo que não é o melhor caminho nós temos a obrigação de revelar isso e estressar ao máximo para che sempre chegar na melhor solução. E a reunião pública da diretoria da ANEL é o ambiente mais adequado para isso, além das nossas reuniões técnicas com as áreas. Por essa razão, foi assim que eu defendi na época, na, na época é, é a quinta-feira da semana passada, é, eu, eu defendi que deveríamos propiciar condições para que o colegiado, em sua plena composição, pudesse estar presente, para deliberar este processo tão importante, como disse antes, para o nosso país. Infelizmente não foi possível, mas estamos hoje com a mesma composição da diretoria na última quinta-feira, e o nosso compromisso com o setor elétrico e a nossa responsabilidade em criar condições para que ele possa se desenvolver, me leva a defender que realmente, como, como o diretor Efraim fez inicialmente, que nós é, abríssemos a sessão e procedêssemos à discussão e a deliberação. Nós é, e também repetindo aquilo que disse o diretor Efraim, é, nós não podemos esperar mais. Então temos que decidir. E, e o que a observação que eu faço também é que decidir, eu sempre penso nisso, né, que decidir olhando para o passado é bem mais fácil do que olhando para o futuro. Então quando nós, é, eu, eu gosto muito de uma frase do Milor Fernandes, que ele dizia assim, nós temos um longo passado pela frente. Porque nós, algumas vezes, olhamos para o passado e falamos, olha, é, é, a melhor decisão seria essa ou seria aquela. Mas não é assim, né? nós estamos olhando para o futuro e não para o passado. E aqui eu faço uma referência, diretor Efraim, que em setembro de 2021, nós projetávamos 8% de reserva de água nos reservatórios do sistema sudeste centro-oeste. 8%. Hoje, nós estamos com 60%, um pouco mais de 60%. Então, olhando para esse 60%, é muito diferente de olhar para os 8% que nós projetávamos. E aí se deu a, a, a bandeira de escassez hídrica, que não foi suficiente para superar e para para suprir todos os custos que, que tivemos ao longo desse período. Então, é muito fácil, né quando a gente olha para, para isso, olha, eu tenho que decidir olhando com uma projeção de 8%. Mas hoje eu tenho 8, 60%, em água suficiente. Esse o, o, o máximo que nós pudemos fazer olhando para o passado, diretor Efraim? Foi. É, nós eliminarmos da conta, da, do empréstimo, o despacho das termelétricas do Nordeste. Isso representou aproximadamente, pouco mais de 2 bilhões, quase 3 bilhões de reais da conta. Olhando para o passado, ela então falou assim, olha, por que despachar as termelétricas se nós temos agora água suficiente e mais do que isso, né? nós nem teríamos condições de, mesmo despachando as termelétricas do Nordeste, nós não teríamos como é, como escoar a energia delas por conta da, da, da impossibilidade de transmissão. E aqui eu faço, da mesma forma que o diretor Efraim fez referência ao assessor da diretoria e toda a sua equipe é, coordenada pelo, pelo Rossi, também faço referência aqui a parte da minha equipe que participou dessa discussão, e especialmente ao Fernando Colli, que foi. Eu, eu, eu já ia pedir para fazer uma parte na sua fala, pra, em que pese falar da redução, mas e dizer o seguinte: né, isso de autoria da sua assessoria, doutor Colli, ali que a gente sabe do, do nível de conhecimento que ele tem desse setor, e pôde, naquele momento ali, e da beleza da gente poder dividir, doutor Elf, que isso aqui não é a construção de um relator. Algo desse tamanho é uma, uma construção da anel, é por isso que estão, estão todos os aqui. E naquele momento, já a gente, com um número fechado, o doutor Colli fez essa crítica, quando a gente voltou para revisar os números, achando que seria algo irrelevante, mostrou-se extremamente relevante e tirou alguns 2 bilhões aí dessa toda essa estrutura, tirando das costas do consumidor um possível pagamento de custo disso tudo. É, eu acho que é importante fazer essa referência, porque é é, o, é, a, é a construção, usando, plagiando aí a sua a sua expressão, é, é a construção que é feita por todos. E aqui teve, aí eu quis fazer referência ao Fernando Colli, posso até dizer, diretor Efraim, que o Fernando Colli é o homem de 3 bilhões, 3 bilhões de reais. Né? Então, aqui, eu, eu, eu acho que é importante... Ou de menos 3, né? De, de menos três, exatamente. É, e para complementar, claro que para concluir, claro que eu acho que é, aquilo que foi trazido pelo pelo diretor Efraim no seu voto é o melhor resultado que nós poderíamos obter é, em relação à regulamentação da, da medida provisória do decreto, é, que é parte da nossa da nossa é, competência. E eu sempre faço referência à, à, à missão da ANEL. Eu, eu, eu, toda vez que eu estou aqui, eu, eu fico olhando ali para a missão. Tem um quadro ali na, na, na sala, aqui na nossa parede, com a missão da ANEL. E a principal palavra que a gente tem ali é equilíbrio. E aí eu faço também, é, nessa é, citando o equilíbrio, eu faço uma referência àquilo que disse tanto o, o, o Ricardo Brandão, nosso ex-procurador-geral aqui na ANEL, e ao Manuel no Conasem é, em que é, nós falo, de certa forma coincide muito com o que eu penso eu penso sempre assim o que que nós estamos fazendo aqui na minha percepção e aí faço referência também à Amanda que quando a gente fala de da, da nossa relação com o público eu acho que é muito importante a comunicação e, e comunicar adequadamente aquilo que nós fazemos, eu acho que é muito importante. Eu penso sempre que o que nós estamos fazendo é fazer chegar a energia na porta do consumidor. E mais do que isso, em condições de, que ele possa pagar, como disse o Manuel, mas também que seja suficiente para remunerar adequadamente os investidores, os geradores, os transmissores, as distribuidoras. Então, esse, isso, por isso que eu acho que a palavra equilíbrio talvez seja das mais importantes que tem na missão da NEO. Porque nós, fazer isso é o grande desafio. Como fazer isso de forma equilibrada? Fazer com que o consumidor possa pagar, mas que também possa remunerar é, os investidores. E... Eu acho que nós precisamos ter sempre isso em mente quando nós estamos é, discutindo, debatendo e decidindo aqui. Eu é, faço uma, também uma referência que eu acho importante, que foi colocada no voto do diretor Efraim, é, quando trata da segunda tranche, né, porque deixa também ainda a possibilidade de fazer a, re, a revisão dos valores da conta, do empréstimo, perdão, é, a partir da, da, da segunda tranche, especialmente porque nós tivemos um aquela a contratação das termelétricas no, no PCS que é, nós ainda não temos todos os elementos para poder decidir aqui. Então, eu acho que o diretor Efra, Efraim também colocou de forma muito clara e competente essa essa posição no seu voto. E eu vou encerrar aqui dizendo que para mim o que é muito relevante, enfrentarmos os desafios e termos a coragem de decidir. Acho que isso é fundamental para todos nós e eu estou convencido de que isso não falta a nenhum dos nossos servidores e das nossas servidores que atuam na agência. É, bem, senhoras e senhores, eu... Vou fazer aqui uma fala muito breve, porque já foi muito, muito bem tratado, tanto pelas apresentações técnicas que foram feitas pelos especialistas da agência, e também os pontos muito relevantes trazidos pelo doutor Manuel, pelo doutor Ricardo, e também pelo, pelo doutor Anton, da, do IDEC. É, na discussão de temas... Esse tema especificamente, ele não é segredo para ninguém que nós passamos por uma segunda grande crise que é, cada país, cada nação tem seus desafios e o que nós tivemos em comum com todas as outras nações foi a crise da pandemia da Covid-19. E nós aqui estruturamos de forma muito ágil, graças à liderança do Ministério de Minas e Energia, a sinergia entre a CCE é, e o setor regulado também, nós conseguimos achar uma solução muito rápida. E foi uma solução que, inclusive, destacou-se por ser a primeira solução é, econômica dentro é, do, nosso, da, do nosso país para fazer frente à crise da pandemia da Covid-19. O que, claro, nos traz bastante orgulho, por mostrarmos um nível de coordenação bastante relevante dentro de um setor divergente, de um setor que tem dentro das suas diversas estruturas os seus interesses específicos, mas ainda assim conseguimos, dentro de um prazo considerado recorde, estruturar uma solução financeira para uma crise global. Dentro do setor de energia elétrica, nós equacionamos podemos dizer assim, é, um problema que não era fácil em absoluto. Depois disso, nós fomos é, acometidos de uma outra grande crise, que foi a crise de escassez hídrica, que teve que lançar mão de diversos recursos é, econômicos, recursos técnicos, e que agora se... Se, se apresenta a solução financeira para equacionar todo este problema. O doutor Ricardo Brandão colocou, e é fato, nesse período houve uma grande, um grande alavancamento das distribuidoras, é, houve também esforços no sentido de manter a capacidade de pagamento do, do, dos, dos consumidores, houve diversas ações do governo, Desta agência, para aumentar a cobertura social, é claro que a gente sabe que ah, os efeitos tarifários advindos da crise da pandemia da Covid-19, eles foram muito maiores do que em outras nações. Quer dizer, desculpe, em outras nações foi muito maior do que no Brasil, mas é claro, nós temos uma capacidade de pagamento diferente, razão pela qual houve esforços do governo federal, dessa agência, de proteger parte substancial da nossa população. Então, quando o Dr. Manuel traz, e de forma muito assertiva, muito correta, e eu, eu tendo a concordar, que é, essa solução, como as outras do passado, elas são soluções que eu chamaria de intra-setor, Ou seja, a conta CR foi um financiamento dentro do setor. A conta COVID foi um financiamento dentro do setor. A conta Escassez hídrica também é um financiamento dentro do setor. É claro que seria muito melhor se nós tivéssemos dinheiro novo, se nós tivéssemos aportes do governo, mas não foi a solução que se apresentou. E o doutor Luiz Eduardo colocou com primazia quando ele coloca que a nós, reguladores, não cabe questionar uma decisão de política pública. Nós não podemos nos contrapor a uma medida provisória e a um decreto regulamentador. Então, fazendo estritamente a nossa função, e aqui, como já foi dito, eu queria reforçar e render homenagens a toda a equipe técnica, e eu vou fazendo a pessoa do doutor Rossi, como já foi muito bem lembrado pelo doutor Efraim, por todas as dificuldades que teve nesse período, mas ainda assim manteve a serenidade, o compromisso, e conseguiu coordenar junto com as demais áreas da ANEL e também com as instituições que foram envolvidas nesse trabalho. Colocar também a forma como fizemos, e aí um ponto que foi trazido na sustentação oral do doutor Anton, quanto ao prazo de, de, de audiência pública, que nós deveríamos cumprir o que prevê a lei geral das agências. Temos que lembrar que nós estamos tratando de uma medida provisória que tem prazo para ser expirada. Essa medida provisória foi publicada no dia 13 de dezembro de 2021. Então, ela expira os seus efeitos no dia 13 de abril de 2022. Então, nós estamos em tempo e, é claro, não podemos deixar de, de desprezar as dificuldades para poder chegarmos nessa redação final. Então, por essas razões, por justificada urgência e prazo, nós tivemos que, e também como a própria lei prevê, quando devidamente justificado, aqueles prazos podem ser flexibilizados, que é o que foi, aconteceu aqui no caso concreto. E aqui apenas é, para fazer uma, uma, repisar o que já foi falado, né? Na realidade, se nós não tivermos esse movimento que aqui hoje vamos decidir, nós teríamos impactos tarifários muito maiores do que o suportável para os consumidores. E razão pela qual a conta de escassez hídrica, ela é uma solução. Podemos dizer, não seria talvez a melhor, mas é a que temos e temos que fazer dela a melhor solução possível. Então... Com essa medida hoje aprovada por esse colegiado, ao qual eu já antecipo a minha concordância, eh, nós iremos diminuir os impactos na conta dos consumidores de energia elétrica. E aqui eu vou eh, os fazer uso da palavra eh, de uma fala recente que o ministro de Minas e Energia fez. O momento atual que nós estamos vivendo, e no contexto mundial, nós estamos travando sim uma grande batalha, só não estamos neste momento fardados. Mas não nos iludamos que os problemas que estão acontecendo no contexto global vai exigir cada vez mais que nós possamos continuar agindo como estamos, de forma coesa, sinérgica para buscarmos encontrar as melhores soluções possíveis para que o setor elétrico continue, doutor Elvo, registrando crescimento, continue trazendo a confiança que os investidores têm hoje de investir no Brasil. Isso não se consegue da noite para o dia, isso é um trabalho que é feito ano após ano e decisões deste colegiado em cada momento, inclusive nos momentos de maior crise, mostra que estamos no caminho certo. Enquanto nação, continuaremos provendo eh, meios para que a nosso, o nosso país continue crescendo. E a eletricidade, ela é, sim, a principal riqueza é, do mundo hoje em desenvolvimento. E os mundos e, e, os, e os países também já desenvolvidos. Não precisamos é, repisar o que está acontecendo hoje. E que a discussão central, ela é, sim, controle das principais fontes de energia do mundo. Então, feito este comentário, eu já... É, passo aqui, então, para votação a proposta de voto do Diretor Efraim. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do Diretor Efraim e um momento e proclamo que a diretoria da Anel, por unanimidade dos presentes, é, decidiu aprovar a minuta de resolução normativa em anexo que dispõe sobre a conta de escassez hídrica as operações financeiras, a utilização do encargo tarifário da CDE para estes fins e os procedimentos correspondentes. Bem, senhores diretores, este era o único e último é, processo inscrito na segunda reunião extraordinária da diretoria da ANEL. Sendo assim, eu é, declaro encerrada a segunda reunião extraordinária da ANEL